Olá, sejam bem-vindos a mais um p Responde! É. Essa edição é mais um que especial porque. porque foi mais um fim de semana muito bom. Essa semana vai fazer frio. Ô, oh, tem uma pergunta pra você aqui, já. O Yuri, ele falou que, primeiramente, você é uma inspiração pra ele. E, segundo, ele perguntou se ainda vale a pena jogar Dirella depois dessas mudanças, e se sim, se ele acha que dá pra tirar esse 0% de win rate que ela tá no CBLOL. Cara, acho que dá pra jogar Dirella ainda. É, tá 0,7, né, se não me engano, 0,6. Mas foi só a Midlane que jogou. Midlane é tudo criminoso de Dirella, certo? <risos> Tomou nerf agora nesse patch. É um pouco mais difícil de encaixar ela daqui pra frente, mas acho que um jogo ou outro dá pra encaixar ainda. Ela é uma campeã. Ela tem sua força, mas acho que ninguém soube o ela ainda muito bem. Carioca, pergunta do Gui. Você acha que com as mudanças na Lyria nesse mini-work que ela teve, vai ser possível ela em algum futuro no competitivo aparecer? Cara, acho que tem chance sim. Eu acho que ela não é tão mais prioridade quanto ela era um tempo atrás, que você só pegava ela e, e tanto faz. Acho que agora em alguns cenários específicos dá pra usar ela, mas tipo, não tanto quanto antes. Se eu tivesse que dizer os dois melhores junglers do patch, o tá muito forte, com certeza. Ela é tipo, bom em todas as fases do jogo. E o outro jung que eu falaria era. Viego, acho que não só por ele jungle, mas tipo, pelo campeão em si, eu acho que tipo, é um campeão roubado, então qualquer que você consiga colocar ele ele vai ser forte, então eu colocaria a Shinzau e Viego. A Gwen, ela é muito boa na jungle, ela é picada pelo fator flex, o que que, qual que é a, a, a Gwen, o que que ela faz de bom na vida? Cara, eu acho que é mais pelo flex eu não acho que ela é muito boa na jungle a verdade, tipo, o momento que você tem que botar ela na jungle, acho que são muito raros a maioria vezes, acho que ela vai ser melhor no top porque o boneco ele não tem muito gank ele tipo, não tem muita cara de jungle, era o boneco que eu tava afim de jogar e, tipo, acho que eu sei jogar bem com ela. Tim, você acha que a gente tá prestes a ver cada vez mais midlaners magos sendo tendência no Mundial? Você acha que o método Mundial... É difícil dar predict, assim, né? tá Falta um tempinho ainda. Mas você acha que o método Mundial vai ser Oriana Victor Azir? Sempre quando chega perto do Mundial começa a aparecer mais esses maguinhos, sim. E nos últimos patches, a tendência é que apareça mais mago, por conta dos buffs no, nos itens APs, no nerf nos champions ADs também. E vai entrar outro patch agora, que vai bufar sim, Vai bufar mais alguns maguinhos, ficar também, se eu não me engano. Então a tendência é eles aparecerem mais, sim, agora. Semana que vem, vocês já vão estar liberados para usar o Action? Ixi, eu acho que esse shape aí não vai estar liberado nem para pros playoffs, <risos> nem o Mundial, velho. Ah, desabilitado. É, provavelmente vai estar desabilitado. Quando sai campeão ah. novo, assim, perto de, de playoffs, de, de uma competição muito importante, assim, fica desabilitado mesmo. Lucy, we have a question for you. Do you think we'll eventually see no tank supports, like uh, Lulu, Seraphine, brand cider or it's a never situation from if they something like blind prom you can use that but mm. it's hard to use but do people ever Blind Brown? Ah, não na minha vida, mas. Às vezes pode ser. Você acha que é por causa do you think it's because of the early game? Early game e também, like getting vision is difícil. Ah, sim. Talvez, if o nosso jungler is um tank e ainda não pode jogar, talvez Lulu? Jungler e Supper realmente jogam bem juntos? Talvez can possa usar. Oh, então, a pergunta que eu já, já fiz pro time, mas já que não vai ter action competitivo na visão de vocês, mas vocês viram alguma coisa dele na solo kill? Vocês acham que rola esse boneco em alguma role ou é meme? Ah, eu acho que não faz sentido mesmo. Eu vi alguns que eu achei mesmo, isso aqui eu joguei ontem com um cara que ele jogou mid. Porque a vibe que tá é que o boneco é horroroso, né? Não, não ganha nada. Também tava me falando isso. Aí o cara pegou, ficou tipo 19/1. Eu falei, é isso então. Robô, como foi picar o Olaf sem ter treinado com ele? Já tava afim de jogar antes do draft? Ele não tava nos meus planos, pra ser sincero, jogar com ele naquele momento. Mas deu a oportunidade, apareceu e eu joguei, assim. Eu não ligo, entendeu? A real que aconteceu é que a gente pegou o Olaf e falei, mano, não gosto de Olaf de jungle aqui, não. <risos> e o robô fala, beleza, eu jogo top KK, como é ter uma torcida que vem Te apoiando tanto e como é ter se Tornado um dos melhores junglers do cenário Qual é o sentimento? É muito legal, tá ligado? Tipo, me sinto muito Querido e acho muito Bom esse sentimento e me dá muita vontade De ser melhor, tá ligado? Porque eu sei que tem a galera Torcendo, apoiando, eu acho que é, é muito Legal isso. Muito bem, Tinha essa pergunta A gente já fez 37 vezes Mas o pessoal gosta de fazer hum. essa pergunta E quer saber se mudou alguma coisa Por que que assassinos adenja são um pouco picados no competitivo brasileiro. Galera, a galera quer que quer que apareça o um assassino galera, no competitivo. querem o Zedão. Só que, rapaziada, explicar aqui para vocês. O cara vai fazer Sim. zoninha ali, o assassino já não vai clicar, aí faz zonas, faz ninja tab, agora que todo champion faz ninja tab, já não vai burstar ninguém. E, cara, é meio complicado de encaixar, porque normalmente, tipo, o assassino não tem uma boa fight, comparado aos champions que estão usando hoje, um Lee Sin, uma Syndra. Então é meio complicado, você precisa matar alguém na fight para o assassino valer a pena. Tá, mas vamos assumir aqui um universo. zonas foi nerfado. Qual que você acha que é o mais provável de aparecer aqui, Ana? Eu acho que Zed, velho. Zed, eu acho que quando, quando fica forte ele mid-game, depois late-game também, a ult dele fica com 27, tipo, dá ou é chato jogar contra, né? Fator limitante não é, mas vocês não acham que o item de cortar escudo tem muito valor no competitivo? No competitivo não, mas no jogo hoje em dia e uma comp que não consegue fazer presa da serpente, não fica um pouco triste contra tantos easterracks? É o item com o melhor custo-benefício, né, no momento, ele é muito barato pros status que ele dá, e ainda corta shield. Pergunta que todo mundo quer saber de quem foi a call de fazer o sneak battle contra a foi genial aquela call. Quem, quem foi? De quem é o mérito? Eu não lembrava se foi o robô ou o carioca, mas foi um dos dois, provavelmente, que tava na play. Não lembro não, não se... <risos> Os caras que foi um bagulho mó pensado, tá ligado? Tipo, saiu da base já. Mano, a gente tava ali, viu que o baro tava pincado. Falou, mano, vamos fazer o bar aí, os caras vai pro Drake. Ah, essa daqui também precisa rolar, né? Como é que foi a comunicação quando o Enviltou o BT de Lúcia <risos> e o Kaká <Cacá risos> deu <tábio? risos> Acho que se a gente pudesse colocar o áudio disso aqui ia ser bom. Eu não sei como é que foi, mas... Eu não lembro. Rolou alguma coisa? Não, claro. Eu não vi a play, eu só vi que depois que ele morreu o Tim só lançou um... Ué, o Carioca não tava na frente. Eu acho que eu tive a mesma mentalidade que o Kaká, porque tipo... Ele tava na frente, só que ele deu W, só que na minha cabeça tipo... Ele sei ainda lá, tava na só. frente, né? Então, ele tava na frente ali ainda, tá ligado? Eu, ué, o que aconteceu o aqui? O Tim meteu um e eu ia morrer. É, na minha cabeça eu, tipo, a ult ia parar, tá ligado? Só que eu esqueci, que só não pega em mim. Aí ele morreu. Acabou. Kaká, como é que você se sentiu se adaptando a Gwen? Foi fácil por ser um já que ela é um campeão mais difícil, dá pra se dizer, mas foi fácil ou teve dificuldade? Cara, eu tive dificuldade porque eu acho que não é um boneco muito fácil. Eu, tipo, eu acho que eu consegui jogar com ela porque eu joguei muita solo aqui com ela, tipo, eu acho um boneco muito divertido, então eu consegui spamar, consegui entender melhor campeão. Ainda tem gente que não sabe jogar muito bem contra, então eu acho que isso é uma vantagem. Como eu joguei muitas partidas e eu acho que eu tenho um entendimento bom do campeão. Só spamando mesmo pra eu conseguir aprender a jogar com esse boneco. Uh, Lucy, we have no more questions for you, so I'll make one. What do you think about Yumi? I really like, it's kind of strong. E você so chance, I wanna use it. Pior que Eu nunca like. ganho de Yumi na sala aqui, eu sempre perco. Sério, não sei o que acontece. Cai lá, uhum. o cara tá de Yumi, meu, meu suporte é um trash. Eu falo, pô, acabou o jogo. Aí a aí Yumi sai 10x0 do bot eu falo, beleza. Chim, você acha que Kork pode aparecer no competitivo ou falta alguma coisa? Falta voltar o Azir, porque sempre quando o Azir volta, o Kork volta também. Unicamente é porque eu vejo o Kork jogando assim, que seja de boa. Se o Azir voltar, que tá voltando na, na LCK da vida, que os caras gostam de um Azirzinho. Cork é uma matchup que dá pra aparecer um Zedão em cima, né? É, então. Se blind... começarem a blindar Cork, é outra realidade aí, aí pode ser que apareça assassino. Pergunta pra todos aqui. Eu achei interessante essa pergunta, porque é uma pergunta diferente do que a gente tem normalmente. Não há possível ida ao Mundial, os times brasileiros, eles normalmente têm dificuldades de conseguirem treinos. Você acham que se a gente fosse, a gente teria ainda problemas ou a gente fez um networking legal no MSI? Olha, eu acho que a gente fez um network legal e também são mais times. No Mundial uhum. são 16 times, 18. Vai ter problema, anyway. Vai treinar com a Pentanet, Penta porra. <risos> Posso um cenário extremamente hipotético aqui, tá? Vamos supor que vocês têm um treino marcado contra um time Joãozinho 66, mesmo nível que a gente, e a SKT bate na porta em cima do horário de treino contra o time Joãozinho 66 e fala, ô, oh, bora treinar aí. Cancelo na hora, Cancela na hora, filho. Cancela na hora. É RNG da vida, quem os cara quiser treinar vai treinar com os cara, e, tipo, não tem o que fazer Manda o um Maca de porta em porta lá, oh, treino por favor, <risos> pra esses pobres brasileiros Temos duas perguntas aqui, vou deixar vocês escolherem, vocês preferem uma pergunta sobre competitivo ou sobre solo kill? Competitivo não Competitivo, então competitivo. Muito bem, o robô já disse que não sentiu tanta diferença assim no nível do top do Brasil lá pra fora. Mas e vocês das outras posições? Como se sentiram quando voltaram do MSI? É uma diferença muito discrepante? Vamos começar pela jungle, já que o robô já respondeu indiretamente. Cara, a gente enfrentou junglers muito bons lá fora. É, eu destaco o River e o da Mad Lions lá Acho que eles eram muito bons Aqui no Brasil acho que a gente tem alguns junglers bons Só que acho que não é a maioria Acho que os caras lá eram outro nível, tá ligado? Tipo, o jeito que os caras jogavam com o time deles O jeito que eles jogavam Acho que a gente ainda tem que aprender Mas acho que é isso Acho que os caras lá é um pouquinho melhor Individualmente você sentiu em algum momento Que ah, não, com esse cara aqui não tem como trocar O cara é muito bom Ou não, não chegou a sentir alguma coisa assim? Não, não senti não, pra falar a verdade É mais uma questão de time, entrosamento então. É, Jungle é muito, mano... Como o time joga com o Jungle, como o Jungle joga com o time, tá ligado? Eu acho que eles são muito coordenados. E sempre tem sentido o que eles estão fazendo junto do Jungle. Já comentei algumas vezes também. acho que nível individual em si, mecânica e tal, Zenfase. Obviamente, eles eram muito bons, só que não era nada surpreendente, assim, que não tinha como clicar. Essa é a maior diferença, eu acho que é como ele joga o um mapa também, eles se movimentam bastante pelo, em volta do mid, mid é um role muito importante, tá no meio do mapa ali, então eles sabiam a hora certa de se movimentar, sabiam a hora certa de fazer play na side, eu acho que isso era a maior diferença dos midlaners daqui do que lá de fora. TT, o que você acha? É, a diferença de nível de bot tipo, de um campeonato internacional desse pro Brasil é... É bem grande. Não só questão de mecânica e tal, acho que mecânica é o menor fator, assim, eu acho que o jeito que eles sabem controlar o wave, etc. Tipo, é uma coisa que muitas bot lane no Brasil fazem muito mal aqui. Tanto que muitos treinos que eu tô jogando com luz assim, e tal, a gente fica. Mano, por que esses caras estão puxando essa lane? Mano, o que esses caras estão fazendo? O que isso aqui, tá ligado? São muitos erros muito básicos, assim, de controle de wave. Eles não conseguem te punir, assim, por conta de wave lá fora. Se você dá um errozinho na lane, o cara dá um freeze ou alguma coisa do tipo. Ele já está com um erro muito grande blá, blá, blá, blá, blá, você já é punido muito facilmente, então acho que essa é a maior diferença, mas... E até mecanicamente também eles são melhores do que o Robotech Arena do Brasil, então... Lucy, do you think the MSI supports were better than you? Of course, like, some of them. But do you think mechanically? For me, like, team macro, like, they play more better, like, jungle support. Muito bem, pra finalizar, então, o BTT fez até música falando da solo kill BR, cês com saudade da solo kill do MSI? Não. <risos> eu, eu gostava também, que no Brasil aqui não tem como, velho, bagulho feioso demais Não tem como, é feiosa a solo kill do Brasil e com a solo kill do Brasil feiosa a gente encerra esse bem Responde. Ah! Muito obrigado por assistir e não esqueçam de comentar o que vocês acharam, deixar o like, ativar o sininho, compartilhar E nós nos vemos na semana que vem